Porque eu que me peço licença Você é o ASP Então mano eu faço essa aqui Mano, está aresta Sabe que agora eu faço a festa Um tiro na sua testa Nego, agora se não representa Foda-se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 Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 o top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Solo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Me, é define, brava, hein? Título, me define, Tá vendo quando eu rimo a Levinca até metralha? Até porque os amigos que eu incentivo vai botar o Egg e passa por cima em qualquer batalha. É, em qualquer uh. batalha, mais. acho que não aguenta, porque só aqui uma metralha, mas na rima é P90, cê não entende.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 No primeiro round, não, não, não, não, não, não, com rima decorada aqui na underground. Okay, yeah. Sério mesmo, mano, você aqui não pia. Yeah. Pintei de vermelho, pintou, pintei de azul, você me copia. Não, mas é vermelho e é azul, como é que eu copio? Vai tomar no cu. Você pegou o Detroit, agora eu mando se fuder. Era pra você ser o Sonic, é. mas esqueceu de pô. É. Garissa, eu, penelope Charmosa. Yeah. Yeah. Yeah. Uh, uh, uh. Não, não, você não é Penélope Charmosa. Vendo você na minha frente, se é a penelope horrorosa. Aqui oh. é não a rima é improvisada. O Sonic corre, o knuckles maltrata. que Nota verde, eu tô pisando, cê nunca foi MC, né? Por isso que eu faço, você em casa, tô te apresentando a porta de casa, né? Olha que ironia nesse dia, a dupla favorita vai ser a primeira a voltar tá pra casa eu tô um MC fraco, tá sentindo a pressão, sei que você tá nervoso, grado Todo dia que eu te conheci, você tá morando no meu bolso E eu não preciso olhar no teu olho, porque eu tô com roupa larga, eu não tô de terno Porque toda vez que eu olho no teu olho, eu não sou a tua dupla, mas tô te levando pro inferno O inferno na sua vida, você vai tomar na cara, porque eu sou sangue frio. Eu tô dentro do seu poço desde que você chegou. Eu saí dele e agora ele tá vazio. Eu vou te bater, você nunca vai arrumar nada. Você acha mesmo que você é monstro? Pra chegar nele você tem que ter mais caminhada. É a dupla favorita, mas é um só caminho. Hoje a dupla favorita vai apanhar e vai desfavoritar bonitinho Essa rima foi chata, Pradinho Diversos estão passando fome A dupla até que é favorita Uma pena que quando pega o mic não faz o seu nome ah! é e que não na minha vida, mas quem diria Tá ligado que eu sou racionais O negro dela vive o inferno todo dia ah! Para mim vocês são dois cuzão Na improvisação Quer levar minha dupla pro inferno Antes pede autorização ah! O leva a brincar? Eu vou queimar o moral Uau, vai queimar minha moral Quando eu começo a fazer verso passa mal Se acha vacilão que eu faço autorização Tu não sabe que o hip hop é uma invasão cultural Vai, cara! Por isso tua rima não tem meia É claro que o meu botão tava vazio Não tá mais porque eu ganhei a premiação da aldeia Tá suave se não passa de um otário Se ganhou a muito bem, eu ganho o aniversário Você quer falar que eu não fiz meu nome Tá ligado que você toma na lata Eu não foquei no nome do prato Botei a zona norte do no topo nesse mapa E yeah, yeah, yeah, yeah. eu, meu zona Leste Sabe minha rima é sensata Esse mano aqui ele perde Tô levado, ele é mais que barata Você certeza é mano você ganhou o aniversário Mas você perde aquela rima Porque você não vai ter fim Pode ser até o aniversário Então faz o um deserto pra ganhar de bull o seu talento. Oh! Vamos pra batalha! Oh! 3, 2, 1, 3, 2, 1 Sabe que eu faço magma na hora é sem receio, tô do baile, eu sou do fraile toma meu dedo do meio, é. oh! Oh! eu magma agora cê é faz. Dura meu mano, que cê ganha ponto Hoje nós tá esplancando o altar, eu não vai ter desculpa ah! quanto se tu não tá tá duvidando há muito tempo Com certeza faz o dedo do meio, dedo do meio não é argumento Quando sempre a minha levanta, e eu faço meu improvisado Agora tomando teu dedo pro meio, depois ele parar é no cu do prado Eu não sou um gato, tá ligado é esclato Eu não sou um gato, não sou Tá ligado? É igual Hancock, sabe a minha rima é rara. Me chama de otário de novo muda a cara. Vai para a cara, muda de cara. Ah! Tá ligado ah! que você apanhou? É o contrário, cê não é otário. Você é um otário. Eu é você vai apanhar e é pra favela. Ei. Esse dedo eu vou botar na sua boca pra ver se encolgar ela. Ah! Você é um otário, eu venho do gueto. Você é um otário Porque eu respeito o plano minuto. O 2016: junto com a tua carreira. Ah! E cadê a sua? Eu tô rimando em francês, ganho um de vocês e é mesmo e bocu. Ah! Vou fazer a minha levanta, entendeu? Um MC. Como que o cara não tem uma carreira e tu o nome em cima do yu ah! Carai, sem maldade vai embora. Como que o cara das antigas fez o nome que chegou agora? Tá suave, pai, você ficou no base. Você quer conhecer o nome do prato? Foi de te bateu nessa primeira fase. Ah! Ah! Ah! É, é que você acha que eu não pode. É o que definiu uma história. Veja é que ele falou que o chamo não tem carreira. Vai se fuder até ontem eu não tinha carreira. Hoje eu faço ali em cima de você. O que é que é?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 Então para de citar nome de terceiro. Mas quer citar passado, eu falo o dia inteiro. Falou que ia roubar HB20 do Mano e cê se fudeu. Ele apareceu na sua frente e você chorou e cremeu. Eu ah! Nós virou parceiro e depois nós fez um som. Com 12 anos cê me espancava eu te aplico. Com 12 anos você já era talarico. Ah! Parceiro, esse, era parceiro. E dia inteiro, esse é o cara, é o cara.